Vai gravar? Vai! <risos> Eita! Viste cacá. Olá! Eu me chamo Júlia. Esse é o meu canal sem interrupções. Seja muito bem-vinda, muito bem-vinda para mais um vídeo. O vídeo de hoje, o nosso último vídeo do ano. Por que não encerrar com uma lista? A lista de hoje é de 5 filmes para você assistir no Natal. Para aquecer o seu coração, para terminar este ano de uma forma linda, brilhante e maravilhosa. Não esqueça de deixar aquele like, se inscrever no canal, ativar sempre o sininho das notificações para mais vídeos como esse. Me seguir lá no Instagram, arroba E sem mais enrolação, simbora! O quinto filme da nossa lista é Klaus, uma animação espanhola de 2019, que conta a história. Jasper, que vive numa cidade chamada Schlesburg. Sch Schlesburg eu não sei como é que fala esse nome Jasper tem um objetivo muito difícil de ser cumprido, por quê? Ele precisa fazer um porreio que circule no mínimo 6 mil cartas por ano só o que, é que acontece o povo na cidade não se fala o povo na cidade só vive tretando. E daí ninguém se interessa por carta, ninguém vai mandar bilhetinho pra outra pessoa, né? Quando ele tá quase desistindo desse, desse trabalho, dessa missão, ele encontra a professora Alva, que, que também tá desanimada da vida, e o carpinteiro Klaus, é carpinteiro que chama? É, o carpinteiro misterioso Klaus, que vive numa casa cheia de, de ah Esse filme é um filme diferente, ele foi feito em 2D, que é uma tecnologia mais antiga, hoje em dia os filmes já estão em 3D. Mas ainda assim, ele tem uma estética linda, linda, linda. E a história é muito boa, é muito incrível, meu Deus, que história incrível. Ignorem os carros passando. É, tem que ignorar os carros de fundo, gente. Eu tô gravando em outro lugar, tem que falar mais alto, por conta dos carros. Hum. Ela conta de uma forma poética, essa história conta de uma forma poética, como surgiu o Papai Noel e todo o mito do Natal. E ela te deixa, assim, com o coração derretendo, bem quentinho, bem quentinho, sabe? Esse filme está é disponível na Netflix para quem quiser assistir. O senhor Klaus, o senhor tem um dom. O senhor nasceu para fazer brinquedos. Então eu pensei: se o senhor doar os brinquedos velhos, eu entrego de graça. O quarto filme da nossa lista é A Princesa e a Pebeia, que é uma comédia romântica que conta a história de Stace e Margaret olha que nome chique uma padeira e uma duquesa. Elas que são idênticas, idêntica mesmo, sabe? Decidem trocar de vida, no maior estilo, a usupadora, Paola e Paulina. É, elas decidem trocar de vida e viver cada um a vida da outra pessoa. Confuso? Talvez um tanto. A Jina que fez a Sim. Já assistiu. Ah, ela já assistiu. O que é que você achou do filme, Maria Eloísa? Amei. Ela amou o filme, então, né? Sabemos que o filme é bom. Temos um selo de qualidade, de Maria Eloísa Ok, né? O filme é um filme de 2018. Que assim, ele é bem clichêzinho. Eu achei. Bem clichêzinho. Mas. Que é incrível, não deixa de ser é incrível. E se você não assistiu esse filme, o que caramba você está esperando? Não Na verdade, você não deve estar esperando esse filme acabar. Esse vídeo acabar. Quando o vídeo acabar, você acha E ele está disponível na Netflix. Então, vai lá assistir. Oh, oh, oh. I am so sorry. No problem. Pode parecer que eu tô fazendo publicidade para Netflix, não tô, não tô sendo paga pela Netflix, tá, gente? Tudo aqui tô fazendo de graça. Mas o terceiro filme da nossa lista é Crônicas de Natal. Eu já falei desse filme aqui no canal, eu vou colocar os vídeos ou aqui no cards ou na página inicial do canal, porque às vezes eu esqueço de tipo, cards, tá, gente? É muita coisa, eu esqueço. Eu sou um ser humano. ainda. Tudo que eu tenho pra dizer desse filme tá nesse vídeo, mas resumindo, dois pivetes, trago natal e tem pouquíssimo tempo pra consertar, só que nesse meio tempo papai noel vai preso, nesse meio tempo Rina se solta pela cidade, nesse meio tempo rola música, dança, muitas coisas. Esse filme tem uma pontuação, crônica de natal 2 e é ótimo para assistir com qualquer pessoa da sua família, é assim, incrível, eu amei esse filme e você com certeza vai amar também. He sees you when you're sleeping. He says when you're awake. He says if you've been bad ou good. Stop. Kids aren't stupid. They know how it works. O segundo filme da nossa lixa é um clássico, é um clássico do cinema de Natal. Que é Esqueceram de Mim. Quem nunca assistiu Esqueceram de Mim? Se você não assistiu Esqueceram de Mim. Meu amigo, meu amigo... O filme começa com uma família muito irresponsável que deixa o menininho Kevin McCarthy sozinho no Natal enquanto eles vão viajar para Paris Eu já vi o povo esquecer muita coisa Já vi o povo esquecer mala, o povo esquecer chave de casa o povo... Agora você esqueceu uma criança uma cri... É fogo, viu? Vendo que o pivete tá sozinho em casa Dois bandidos tentam invadir a casa Só que mal sabe ele que essa criança é o cão Essa criança, essa criança vai pintar a miséria com eles esse é o filme mais antigo da lista, e o meu favorito, e que assim, se você não assistir, se você não, se você assistir e não gostar desse filme, você, pode, você tem total direito de vir nos meus comentários aqui e me xingar, xingar até minha última geração. Você, você pode, assim, colocar tudo o que você quiser. Não, não tem como não gostar desse filme, Mariana, não tem. Deixa eu te dizer, não tem. Se alguém não gostar desse filme, ela merece três tapas na cara. Pra que agredir? Esse filme está disponível na, no Disney Plus... filme da nossa lista é o Grinch. Esqueceram de mim ir para pro primeiro lugar, porém, eu acho que o Grinch é o melhor filme de Natal que eu assisti e que, apesar de não ser o meu favorito, eu acho que ele é o melhor. Ele teve uma análise aqui no canal, foi a última análise que eu fiz, você pode ver na página inicial do canal ou nos cards também, se eu não esquecer. E ele conta a história do Grinch, que é um serizinho que odeia o Natal e que... Uma menina com crise existenciais, uma crise né, de qual sentido do Natal? Esse não está disponível também na Netflix. I'm sorry, gente. Eu acho que no Amazon Prime também está disponível se você quiser assistir. E como eu já disse muita coisa sobre ele na análise, eu peço que você assista, né, me ajude a ajude esse canal a crescer cada vez mais. E veja lá a análise. Então, esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, deixe seu like, se inscreva no canal sempre o sininho das notificações pra mais vídeos como esse. Obrigada por ter assistido até aqui. Um beijo, um queijo e tchau. Peraí que tem a musiquinha. Tu escolhe uma música aí pra cantar. Eu digo sim, tu diz não, não sei não. Ux. Ok, né? E aí, qual vai ser? Agora tu vai ter que escolher Ou oh, eu oh, a cachaça se decide beber e aí, qual vai ser? A galera vai ter que escolher ou oh, eu oh, a cachaça. Se decide vergonha, você tem duas opções. Falou! Olha seu papo, mas <risos> aqui ficou ridículo.